Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós, na sua casa, com a sua família. Que nesse momento que nós vamos tirar aqui para meditar na palavra, para receber mais uma mensagem que Deus tem nos ministrado os nossos corações com mensagem de cura. Semana passada a gente viu sobre estabelecer limites, e hoje nós vamos ver né, como, através da vida de Jacó, como enfrentar momentos difíceis. Como que nós passamos por isso? De que forma o Senhor nos propõe a resolver assuntos difíceis? Porque nós vivemos numa época, né, amados irmãos, que a gente perdeu o hábito de conversar. Parece que a gente sempre está disposto a debates. E debates não são conversas, né? debates são coisas muito superficiais. E conversa, ter uma conversa de intimidade para conhecer o outro, para resolver problemas difíceis, coisas que fizemos errado, por exemplo, requer maturidade, requer coragem, requer estarmos ungidos e capacitados por Deus para dar maneira certa resolvermos esses assuntos mas é possível termos conversas difíceis com a unção de Deus, amém? então eu gostaria de te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e a estar orando comigo para nós clamarmos que o Senhor venha, o próprio Espírito venha iluminar os olhos do nosso coração nessa noite através da palavra que Ele vai liberar Senhor Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos aqui, Senhor, que Tu esteja nesse momento iluminando os olhos do nosso coração, lavando-nos mais uma vez e nos purificando mais uma vez nesse dia com o Teu sangue precioso, com a luz do Teu Santo Espírito que dissipa as trevas. Senhor, nós queremos aqui pedir unção um e que pela Tua bondade Tu nos conduza ao arrependimento, e que possamos abandonar as velhas práticas, as obras caídas da carne, e possamos, Senhor, reconhecer em Ti quem é o novo homem, o que Tu nos criou para ser, nos conduzir, Senhor, conforme aquilo que Tu tens para nós. Abre, Senhor, a nossa mente, os nossos ouvidos, para recebermos como uma terra fértil a Tua palavra nessa noite. Que Tu esteja abençoando meu irmão, minha irmã, que estão a, agora assistindo, Senhor, essa ministração, que acessaram essa ministração nesse momento. Que a Tua paz seja sobre eles, aquieta o coração deles. Derrama, Senhor, luz, sabedoria e orientação para cada um, Pai. Para sabermos como nos conduzir, como tratar assuntos que muitas vezes, Senhor, nós não sabemos nem como tocar, mas o teu Espírito nos ensina todas as coisas, por isso tu nos deixou tua palavra. Fica conosco, fica conosco, a tua voz nos aquieta e nos edifica. Fala os nossos corações, todos nós precisamos de ti Senhor, precisamos do teu falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós clamamos a ti, certo Senhor que Tu já está nos ouvindo e, Senhor, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria, então, de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 32. Nós vamos falar sobre como Jacó, como se deu a reconciliação de Jacó com Esaú. Para quem ainda não conhece a história de, de Jacó e Esaú, eu aconselho que os irmãos leiam o livro de Gênesis, né, a gente aprende muito com essa história, eu vou dar uma, um resumo, né, do como chegar aqui no capítulo 32, de como Jacó chegou nessa situação. Jacó teve, teve um irmão, um gêmeo, Esaú, e Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu agarradinho no calcanhar de Esaú. E por isso ele recebeu o nome de Jacó, que é usurpador. Né? E Jacó, depois, quando seu pai já estava muito velho e ele havia perdido a visão, Jacó se disfarçou com a roupa do irmão mais velho, com, com pele para que representasse como era Esaú e acabou roubando a bênção da primogenitura e a bênção que o pai tinha para dar para o filho mais velho, ele tomou para si. Tudo isso com a ajuda da mãe. né? E quando Esaú voltou e descobriu que tinha sido enganado pelo irmão, Esaú ficou muito irado. Esaú queria matar o irmão. Então, com a ajuda da mãe, Jacó fugiu, Uh, levando um dote consigo para arrumar uma esposa e fazer a sua vida longe de casa para que não houvesse uma desgraça. E, e esse quadro já representa muita coisa da nossa vida, né que muitas vezes após a gente fazer, tomar decisões erradas ou ver que a nossa vida tomou um rumo que não era aquilo que a gente queria, a sensação e a vontade que a gente tem é de fugir. Fugir, recomeçar nossa vida em outro lugar, noutra cidade, com pessoas que não nos conheçam. A intenção é fugir do problema que a gente fez. Dar tempo, muitas vezes a gente diz, a gente precisa dar tempo ao tempo. E foi o que Jacó fez. Mas Deus tinha um propósito para a vida de Jacó. E quando Deus, irmãos, tem um propósito para a vida de um homem, nada na vida deste homem ficará sem ser resolvido. Deus o ensinará debaixo da sua mão, né? vai discipliná-lo, vai ensiná-lo, até que esse homem ele exerça uh, responsabilidade com maturidade pelas coisas que praticou, e pelas coisas que, que está fazendo e as decisões que ainda tomará aí muitos nesse sentido dizem assim mas irmã, as coisas que passaram as coisas erradas que eu fiz isso tudo ficou no mar do esquecimento todas as coisas se fizeram novas nós vamos ver que isso é uma verdade, todas as coisas se fizeram novas e elas se farão novas sim, porque serão renovadas. Em que sentido? As coisas antigas do velho homem foram tratadas pela carne, as coisas do novo homem serão tratadas pelo Espírito, então quando toda a nossa vida passar pelo tratamento do Espírito, então tudo se faz novo. Uma coisa é realizar no mundo espiritual e outra coisa é formar no mundo natural. Quando nós nascemos de novo do espírito, todas as coisas se fazem novas, já no mundo espiritual já está realizado isso. Mas... A partir que nós passamos a viver nossos dias aqui na Terra como uma nova criatura, isso vai se formando em nós. E à medida que a nova criatura vai se formando, a velha criatura tem que ir sendo extinguida. Amém? Não é apenas um passo de mágica ou uma afirmação. É só olharmos para as nossas atitudes. Tudo aquilo que já foi formado segundo aquilo que foi criado por Deus em nós se apresenta em nossas atitudes. Nós vamos ver aqui como exemplo na vida de Jacó. Então eu convido os irmãos a estar acompanhando a leitura no capítulo 32, no versículo 3 em diante. O título aqui na Bíblia diz Jacó reconcilia-se com Esaú. Então Jacó... Enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas mando comunicá-lo a meu Senhor, para lograr mercê a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e quatrocentos homens com ele. Aqui nesse momento, Jacó, que havia... Uh, morado, ficado com Labão, seu sogro, durante 20 anos, ele foi disciplinado nessa convivência com Labão, que era um homem assim parecido com Jacó, usurpador, que enganou Jacó, assim como Jacó enganou o irmão, ele foi enganado por Labão. Então toda a permanência de Jacó na casa de Labão foi receber disciplina. Para que colhendo coisas que ele havia plantado e lidando com isso, ele entendesse que ele não mais poderia fazer ou repetir as mesmas coisas. Então, ele recebeu um tratamento, ele viu quão difícil era se livrar de um enganador. Mas quando Deus libertou ele das mãos de Labão, ele tinha uma segunda etapa depois desse ensinamento, né? Dele de conquistar as coisas dele na casa de Labão com, com a bênção de Deus, com perseverança, sendo justo e não injusto. Então, agora ele tinha que voltar para a terra que o Senhor tinha prometido a seus pais, e nessa volta ele sabia que ele tinha que enfrentar o irmão Esaú, e que ele tinha que acertar as coisas com o irmão. A gente sabe que quando a gente precisa para ir adiante da nossa vida acertar coisas com pessoas, acertar uh, relacionamentos que foram quebrados. Só que Jacó sabia que o que ele tinha feito foi muito grave, ele conhecia a ira de Isaú. Então, o que, que ele fez? Ele pensou, eu vou pegar presentes né, e vou mandar à frente que o meu servo já encontre ele e esse presente vai aplacar a ira do meu irmão. Só que quando Jacó pensava que ia comunicar para o irmão dele que estava chegando, o irmão já sabia. E o irmão já estava vindo em encontro a Jacó com mais 400 homens, um exército, para lutar contra, aquele, contra o irmão dele. Então, no versículo 7, diz assim, Então, Jacó teve medo e se perturbou para aqui só nessa frasezinha por enquanto. Uma das coisas que nos faz não querer enfrentar situações difíceis, situações que a gente tem que colocar em dia, conversas complicadas, é que a gente sente medo e a gente se perturba, porque nós ficamos pensando o que pode acontecer comigo e se não me entenderem, eu vou passar muita vergonha, eu vou ser humilhado, no caso aqui, Jacó pensava, ele pode me matar e matar toda a minha família. Então esse medo, essa insegurança da gente tratar com coisas que a gente sabe que fez errado, isso a gente precisa da coragem do Espírito Santo. Mas mesmo que esse homem soubesse que Deus estava presente com ele, e ele era homem, e ele estava sentindo tudo aquilo que vem, que a gente chama do vale da sombra da morte, né? que a gente sente as impressões do medo, das ameaças, das trevas, e que nos impedem, nos paralisam muitas vezes, não deixando a gente tratar das coisas que a gente precisa. A gente sabe muitas vezes que precisamos enfrentar por exemplo, hábitos ruins nas nossas vidas. Vícios, palavras que a gente falou e que não gostaria de ter falado, mas falou, e aí a gente tem que enfrentar essas coisas. Uh, negócios que deram errado e que, muitas vezes, a gente ficou devendo, a gente precisa enfrentar essas dificuldades. Assuntos difíceis entre família, a gente precisa tratar. Mas de que forma nós vamos fazendo isso? Se o que vem é medo e perturbação. Nós vamos ver que quanto mais Jacó ele se aproximava de Deus, mais a luz manifestava em Jacó tudo o que ele tinha de natural. Porque a primeira coisa, irmãos, quando a gente uh, vai tratar de assuntos complicados... Tudo que é natural, tudo que são nossas armas carnais, né, a gente coloca para fora. A luz manifesta as trevas. No desespero, a gente faz de tudo. No desespero, Jacó começou a desenvolver um plano de proteção contra Exaú, né? Aqui dizia assim, Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse, se vieres a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Olha só, você acompanha aí comigo na palavra. Esse plano aqui estabelecido no 7 e 8, está revelado no capítulo 33, do 1 ao 3. Vamos ver como foi essa divisão desses bandos que ele fez na família. Olha só. Capítulo 33, versículo 1 ao 3. Levantando Jacó os olhos, viu que Isaú se aproximava, e com ele quatrocentos homens. Então, passou os filhos os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Aqui é uma lista das preferências de Jacó. Ele mais ou menos fez assim. Bom, se ele resolver vir e matar, vou botar então as servas, que eu amo menos, junto com os filhos dela, vai na frente, vai eles primeiro, pelo menos não toquem Lia e nem Raquel. Mas ele passando pelo primeiro grupo, então se morrer Lia e os filhos dela, tudo bem. Mas Jacó, uh, mas José e Raquel, que eram os protegidos de Jacó, ficavam por último. Então, a nossa tendência é sempre não conseguir entregar para Deus o controle das coisas que amamos. A gente desenvolve planos que magoam os outros. Como que ele ia explicar isso para suas esposas? Que as servas tinham filhos deles, né? as concubinas, mais a, a, a Lia e a Raquel. Isso ia levantar questões difíceis na família que depois... Na sequência, você pode continuar lendo, você vai ver quanta complicação isso trouxe à família de Jacó. Então, a gente tem preferências, e a gente expõe essas preferências do que Deus pode levar primeiro, ó, então isso aqui, ó, se for, tu leva primeiro esses, tu tira isso aqui de mim, mas em tal e tal coisa tu não toca. Nós temos que chegar diante de Deus, irmãos, e entregar toda a nossa vida para o Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício quer dizer que quando eu entrego algo para o Senhor, eu não estou entregando algo que eu queira dar ao Senhor. Eu estou entregando algo que o Senhor está me pedindo. O Senhor aqui queria dizer para Jacó, deixa que eu proteja a tua família. Mas Jacó preferiu antes disso fazer um plano de proteção. Entregar uma parte, depois outra e depois outra. Você entende? Quando você en entrega para o Senhor o que Ele está pedindo, ser esse sacrifício vivo significa que você não terá mais o controle sobre aquela coisa. Aquilo pertence a Deus e você deixará Deus fazer conforme a vontade dele e não a sua. Algo que vai agradar o nome do Senhor em primeiro lugar. Não será nos teus termos, será nos termos do Senhor. Então, para seguir aqui, para a gente ver como Jacó se complicava fazendo planos carnais, né? Uh, a gente vê logo após esse plano de dividir as famílias em estágios de preferência dele, que daí no versículo 9 ele passa a orar ao Senhor. Mas essa oração que Jacó fez a Deus foi praticamente lembrar ele mesmo do que Deus tinha prometido, com medo que aquelas promessas não se cumprissem. Então aqui no versículo 9 diz assim, E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac ó Senhor que me disseste torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão já agora sou dois bandos livra-me das mãos de meu irmão Isaú porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente te farei bem e darte-ei a descendência como areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Duzentas cabras, vinte 20 bodes, duzentas ovelhas, vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas, dez touros, vinte jumentas e dez jumentinhos. Entregou as mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Então aqui, uh, Jacó orou com toda a sinceridade do seu coração, dizendo, Deus, tu me prometeu, a gente faz essas orações, né? A gente diz, Deus, tu me prometeu que eu e a minha família íamos ser salvos, íamos estar na igreja. E às vezes tu olha a situação, parece tão distante daquilo que era a promessa de Deus para a tua vida. Só que aí é que está, nesse caminho, Deus quer desenvolver conosco confiança, comunhão, intimidade, e que você conheça o Deus que você está servindo. E conheça também que as armas carnais do velho homem, o, o, vei, o jeito velho de resolver as coisas, não servem para esses momentos. Então aqui ele, ele tinha uma clareza, Jacó, de que ele era humilde diante de Deus, ele sabia. Ele só passava pelo momento do medo de entrega total. E a gente não passa por isso, irmãos? A gente não sabe quando a gente está avançando, né? Que a água batia na canela, depois nos joelhos, na cintura, e a gente começa a sentir medo e dizer, eu vou perder o controle, eu não sei o que vai acontecer. E o Senhor nos chamando para um, uma comunhão, para uma intimidade, para um conhecimento de Deus, de quem realmente é e não daquilo que idealizamos. E... Jacó continuou. Ele já estava com o script preparado de como esses presentes iam ser entregues e para impactar o irmão. Né? Então ele já tinha direitinho o que, que cada servo tinha que dizer antes que o irmão encontrasse. Às vezes a gente fica ensaiando conforme o que vai dizer para resolver os nossos problemas. Né? Não, eu vou dizer assim, assim, assim, eu vou fazer isso, isso, isso, eu vou chegar em casa, eu vou dizer tal coisa, vou dizer para a mãe isso, para o pai aquilo, vou dizer para a minha mulher, vou dizer... A gente tem que depender do Espírito, amém? Mas olha só o que diz aqui, no versículo 17 diz, Ordenou ao primeiro dizendo... Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás. São de teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú. eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Falareis dessa maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Jacó, com tudo planejado, confiando plenamente que os seus presentes aplacariam a ira do irmão, que tudo daria certo. Mas, graças a Deus, naquela noite, ele permaneceu no acampamento e Jacó tomou uma decisão muito assertiva. Ele precisava, agora, naquele momento da sua vida, fazer uma travessia. É isso que chama-se, significa jaboque, né? era o vale onde ele estava. O vale de jaboque era a travessia. Quando a gente passa por esse momento de travessia, fases mudam na vida da gente. O antigo Jacó, usurpador, enganador, estava agora, depois de vindo de uma disciplina de 20 anos, enfrentando o grande medo da vida dele. E ele precisava enfrentar isso de maneira madura. E essa era a travessia. A travessia era sair da vida de menino e entrar na vida de homem pleno, homem adulto. É quase como aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 e 13. No capítulo 12 ele diz, é, realmente tem os dons, realmente a gente tem a ciência, tem o conhecimento, tem as obras... E busquem com excelência os dons. Mas daí ele diz assim, mas mesmo que eu tivesse todos os dons, todos os mistérios, todas as ciências, mesmo que eu entregasse meu próprio corpo para ser queimado e eu não tivesse amor, nada disso me serviria. Então, ali ele encerra, ele diz assim, olha, essa vida de menino, de confiar nas competências, na capacitação, no poder que me dá os dons, o conhecimento, o que eu possuo, acaba nessa travessia, aonde ele passa a me mostrar um caminho sobre modo excelente, que é o viver pelo amor pleno ágape de Deus. Aí, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz, eu passo a vos mostrar um caminho sobre modo excelente. O amor é sofredor, o amor jamais acaba, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí ele diz ali que ele desistiu das coisas de menino, porque agora ele queria ser visto como Deus o via, né? como um homem pleno, aonde permanecia a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses era o amor. Nesse momento, Jacó estava fazendo exatamente essa travessia. Ele precisava que no Vale de Jaboque entender que tudo que ele conquistou, que todos os rebanhos, que tudo isso, que todo aquele entendimento, aquele conhecimento, irmãos, não valia nada diante da solução de um problema. É por isso que você, quando está em casa, você não pode chegar para a sua esposa ou chegar para o seu esposo e dizer, olha, eu sou a missionária tal, eu tenho tantos anos de igreja e nós estamos aqui agora para discutir através da palavra como resolver o nosso problema de relacionamento. Porque lá você vai precisar do caminho excelente. Lá você vai precisar do amor muito mais do que o conhecimento, você vai precisar muito mais do amor do que os teus dons, do que os teus talentos. Diante de um, de, de, de um acerto de relacionamento, não importa se você toca bem, se você prega bem, se você cura enfermo, se você é um bom orador, não interessa nada disso, tudo isso fica sem valor. A única coisa que terá valor na reaproximação, na união, no conserto, na ressurreição do novo homem, é se a base é o amor, porque o amor gera a graça e a graça gera um espírito de comunhão. O amor do pai, a graça do filho e a comunhão do Espírito Santo. Então todas as outras coisas são sim, importantes para você chegar até a travessia. Depois da travessia, você não dá tanto valor para elas, você passa a valorizar o que é se conduzir no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo, de manter-se uma comunhão através do Espírito. Então, seguindo no versículo 22, diz assim, Levantou-se naquela mesma noite tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Então, aqui é, é tremendo, né irmãos? Quando ele resolveu fazer essa travessia, ele passou tudo que era dele junto. Tudo. Quando nós resolvemos fazer essa travessia e comparecer na presença do Senhor para acertar, nós estamos levando tudo o que temos e tudo o que somos. Todos os nossos problemas, nossas questões, nossos acertos, nossas conquistas, tudo está sendo levado. Nossas fraquezas, nossa fraqueza de caráter ou nossa fortaleza de caráter. Tudo será levado diante do Senhor. Essa é a conversa séria para ser resolvido. Primeiro você se resolve diante de Deus, para depois se resolver diante dos irmãos. Então, quando ele passou, ele começou a lutar com Deus, o que, que era essa luta? Ele ali, ele era sincero, foi sincero de coração, ele disse, Deus, eu não vou sair daqui sem tua bênção, eu não vou sair daqui sem tu falar comigo, eu não vou sair daqui sem tu me tocar, sem tu colocar certeza no meu coração que amanhã quando eu olhar para Esaú a tua mão estará comigo. Ele lutou tanto, irmãos, que ele queria. Ele disse na sinceridade do coração dele para Deus que não tinha outra opção. Eu não te largo sem tu me abençoares. Então, nesse momento, no versículo 27, o Senhor faz uma pergunta para ele. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Será que Deus não sabia que o nome dele era Jacó? Sabia. Mas nesse versículo, Deus fez Jacó voltar lá no momento em que onde ele chegou para o pai dele, para Isaac, e pediu Pai, me abençoa. E o pai perguntou, como tu te chamas? Tu és Esaú? E ele disse, sim, eu sou Esaú. Ali ele tinha mascarado a sua personalidade, mentido, fantasiado-se de alguém que ele não era, para receber a bênção do pai. Agora ele... Estava novamente diante do Pai Celeste, de Deus, querendo também ser abençoado. Mas para sermos abençoados diante de Deus, nós não podemos ter disfarces, máscaras, não podemos assumir personalidade que não é nossa, nem responsabilidade que não é nossa. Aliás, Deus não quer nem conversa com a gente a respeito das coisas que a gente não quer assumir responsabilidade. Então Jacó chegou e disse com sinceridade para Deus, eu me chamo Jacó, eu não sou o Esaú disfarçado, não sou, estou aqui disfarçado de Esaú. eu sou o Jacó e eu quero a tua benção. E o nome Jacó significava usurpador. Então Deus não podia abençoar o usurpador, mas quando Deus viu a, a decisão de mudança de Jacó, olha o que diz no 28. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. Amém? Então aqui nasceu um novo homem, um novo Jacó. Deus quer nos levar a essa travessia, a essa questão de responsabilidade, para que diante de Deus, sem máscara, sem nada construído em cima de coisas passadas. Sabe, irmãos, às vezes essa identidade da velha criatura foi toda construída em cima de traumas, de situações uh, conflitantes que a gente passou. A gente olha, a pessoa é muito braba, mas, na verdade, ela é sensível. A gente olha e ela parece muito nem aí com nada. Ela se importa muito, na verdade. Ela transparece algo que não é para defesa. Defesa das suas emoções. Por quê? Porque isso foi construído em pilares de traumas, de ofensas e na caminhada com muitas coisas erradas. Mas o Senhor diz que a nova criatura, o novo homem, é edificado segundo Deus na verdade, precede da verdade. E essa luta, essa caminhada que Jacó estava fazendo de ter sido disciplinado e agora enfrentado está prestes a enfrentar seus erros não dependia de nada do que ele pensava ali daqueles presentes ou de como ele estava uh, instruindo servos a falar para prisão mas dependia de como ele ia lutar por ele pela sua casa em verdade diante de Deus e quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel e quando Deus abençoou Ali no versículo 29 diz, tornou Jacó, dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome, o Senhor diz, e ali o abençoou. Por isso que o Senhor diz, eu sou. O eu sou abençoou Jacó. E ele foi abençoado. E quando ele, ele saiu daquele lugar, que ele chamou Peniel, porque ele, olha o que ele diz, a experiência que ele teve. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Que glorioso isso aqui. Que glorioso. Agora não era mais Jacó tentando salvar a sua vida. Agora Jacó sentia no seu íntimo, depois de ter estado face a face com o Senhor, que a vida dele havia sido salva, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Não havia mais questões, não havia mais disfarces, não havia mais falsa edificação. Agora Israel de Deus se levantava. E sobre ele uma grande responsabilidade, uma grande nação sairia desse homem. Seria edificado a partir dele, da comunhão que ele teve com Deus. Aí no versículo 31, a, o versículo começa: Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. A Bíblia é incrível nos seus detalhes, né? Olha só esse versículo: Nasceu-lhe o sol, ou seja, um novo dia surgiu. Enquanto ele atravessava o vale de Peniel, que quer dizer face de Deus, um novo dia, um novo começo, um recomeço surgiu para Jacó. E ele sabia que dali em diante ele era Israel. E agora sim, Jacó, o usurpador, havia ficado para trás. Morreu aquele dia no vale. Então não foi Jacó que prevaleceu, foi Israel foi o novo homem que lutou. Foi o novo homem que venceu. E ali diz, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Né? Aí eles já desenvolveram aí um, um, um, um costume. Mas o que era tocar na coxa do quadril? Né? Uh, Jacó não se sentia mais tão... Apoiado em si mesmo, nas suas articulações, nas suas ideias, nos seus planejamentos, em como ele via as coisas, ele mudou. Agora mesmo manco, mesmo manquejando, o apoio dele era o Senhor. A fé dele estava em Deus. Ele havia entregado ele e tudo o que ele tinha naquela noite na presença do Senhor. E vamos ver, então, como foi esse encontro. Agora, no capítulo 33, versículo 4, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 3, que é muito interessante. Diz assim. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Isaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram, e por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: "Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei?" Respondeu Jacó: "Para lograr mercê na presença do meu Senhor, de meu Senhor." Então disse Esaú: "Eu tenho muitos bens, meus irmãos. Meu irmão Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Olha que tremendo isso, irmãos. Aquele homem que vinha com 400 homens para matar, para se vingar do seu irmão. Após o irmão ter a benção de Deus. E Jacó mesmo dizendo, quando eu te vi, eu vi Deus no teu rosto. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ó, oh, Se a gente pudesse ver com todas as pessoas que a gente precisa acertar, com todas as... Conversas difíceis que a gente precisa ter. A gente olhasse e dissesse, eu estou vendo Deus no teu rosto e eu preciso tratar contigo com temor, com amor, para que haja cura e conserto. E a atitude de Isaú não foi matar, foi beijar o seu irmão, foi abraçar o seu irmão, foi dizer, meu irmão, eu tenho bens, eu não preciso dos teus bens, eu precisava era de ti. Irmãos, quantas vezes a gente quer comprar as pessoas, o perdão das pessoas, o relacionamento de pessoas com coisas, com presentes, com coisas. E às vezes o que essa pessoa está querendo é você. É o teu coração, é a tua presença. Muitas vezes o que a tua família quer mais do que os teus presentes, o suprimento, é você amando essa família. Muitas vezes, mais do que teus filhos querem, uma boa vida, uma boa escola, boas roupas, é o pai perto deles, é a mãe dando atenção, é um, é um simples almoço em família, é um olho no olho. Jacó aqui estava aprendendo outra coisa. O que ia consertar o coração de Esaú era que Jacó tivesse a coragem de olhar face a face para ele, em verdade, como olhou face a face para Deus e não se disfarçou. Não usou justificativas, não usou nada, mas queria entregar tudo o que podia, porque ele mesmo já achava que não merecia nada. O melhor que ele tinha, ele queria dar para Esaú. Então, diz aqui no versículo 11, peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém, Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Então, aqui, Esaú fez uma proposta, né? ele queria já seguir com o irmão, proteger o irmão, que o irmão estivesse com ele, junto com as famílias, mas Jacó sabia que após aquele acerto, o propósito para ele, para sua casa, não era do lado de Esaú. Aqui fica outra lição. Os concertos que Deus quer que você faça não quer dizer que você tem que andar junto. Não quer dizer que você tem que agora estar na casa da pessoa, caminhando com a pessoa, e você não tem que aceitar ela sempre na sua vida. Propósitos se dividem, propósitos se expandem, se multiplicam. Mas, para seguir adiante no propósito, o coração precisa estar acertado, o relacionamento precisa estar uh, curado através da unção e da presença de Deus nos vencendo em primeiro lugar. Porque quando Deus nos vence em primeiro lugar, como venceu Jacó lá no vale de, de, de Jaboque, ele não teria a intenção de estar diante do irmão para vencê-lo, mas para ganhá-lo, para conquistar o perdão dele, a graça que ia vir dele. Então o amor derramado no coração de Jacó conquistaria a graça no coração de Esaú e manteria os dois numa comunhão do Espírito Santo. Então, essa coisa, ah, mas agora eu preciso andar junto, eu preciso... Não é assim. Não é assim. Eu preciso ter clareza de propósito. Muitas vezes eu não andarei no mesmo caminho eu não congregarei na mesma congregação, eu não morarei na mesma cidade, mas a comunhão, a graça, estará fluindo nesse relacionamento. Então o Senhor quer nos deixar nessa noite esse encoraja, encorajamento né, de nos enfrentarmos, de irmos diante do Senhor, para assumirmos responsabilidades em amor, de consertar coisas que são necessárias. Retome o vídeo, olha de novo, olhe os passos que Deus deu. Vai ter medo, vai ter perturbação, vai ter a nossa mente pensando várias coisas... O que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer, o que, que eu vou dar para essa pessoa me entender. Eu tenho que ir para a presença do Senhor, me apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu tenho que entender que eu tenho que largar o controle carnal pela dependência do Espírito Santo. Eu tenho que confiar que as coisas que eu deposito diante de Deus, elas são melhores cuidadas e administradas do que aquelas que eu tento controlar com as minhas forças. Eu tenho que entender que o caminho do amor é mais excelente do que o caminho que eu muitas vezes quero uh, obter, conhecimento, riquezas, uh, até o, o, a, o cuidado, né? porque chegou o ponto de, de entregar meu corpo a ser queimado, mas se não tiver amor, nada adianta. Então eu tenho que entregar, me despojar de todas essas coisas, me despir de tudo isso, para que o novo homem possa então aparecer, para que eu possa me revestir desse novo homem. Eu tenho que tirar essa fantasia de Esaú, essa fantasia de velho homem, para assumir diante de Deus quem eu realmente eu sou, para ter minha vida salva, meu caráter transformado e as coisas e relacionamentos que eu enfrento curados e resolvidos na presença do Senhor. Amém, meu irmão? Espero que Deus possa tocar a tua vida, tocar você através dessa palavra, você possa voltar, você possa ver ali que Jacó teve todo o cuidado, até de como ele falava com Esaú, você percebeu? Ele disse: o teu servo, e chamava Esaú de senhor. Ele nunca foi consertar com arrogância, com pretensões. As palavras precisam ser cuidadas. O Senhor diz que a, a mesma importância da, do, do, do problema resolvido é como eu resolvo esse problema. Por isso que Jacó tinha que ir para o vale. Porque as formas dele resolver ainda eram caídas, carnais, não eram suficientes para curar o coração de Esaú. Porque Esaú não estava buscando bens, restituição de bens. Era restituição de amor. A restituição da moral, do carinho, da família, do amor fraternal tinha sido corrompida. Era essa a restituição e isso não se restituiria com coisas naturais, mas só com uma atitude do Espírito Santo. Então, para você carregar tudo isso, você precisa ir para diante de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e, e no nome de Jesus vamos fazer nossa travessia, vamos ir para o Vale de Jaboque falar com o Senhor e vamos falar com o Senhor de coisas que a gente quer assumir responsabilidade, da nossa família, do nosso relacionamento, dos nossos filhos, da nossa vida com Deus, do nosso ministério na igreja, do nosso relacionamento com os irmãos de reconhecê-los como parte do corpo de Cristo, como minha parte, como meu corpo, porque se eu sou parte do corpo, ele também é, eu tenho que me reconhecer nele em Cristo. Vamos falar de coisas que a gente quer assumir responsabilidade, porque o Senhor, o senhor não quer ouvir coisas que eu não estou, eu quero conversar, debater, mas não quero ter conversa de intimidade, porque eu não quero responsabilidade. Deus está disposto a falar com aquilo que Ele sabe que se Ele te confiar um são, você vai ter responsabilidade de ir lá e levar a cura. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo teu infinito amor, agradecemos, Senhor, por toda a luz derramada em nossas vidas e, Senhor, aqui clamamos a ti por coragem, por capacitação, por entendimento, por disposição de nos levantar e irmos, Senhor, fazer a nossa travessia e confiar inteiramente em Ti, Senhor. Que, ó Pai, Tu, com o derramar do Teu amor, da Tua graça e da comunhão do Espírito, vai curar todas as nossas feridas. Vai limpar as nossos corações, vai nos tirar o peso, Senhor, das mágoas, vai nos tirar o peso e, Senhor, da amargura, para que a graça flua, para que a comunhão do Espírito aconteça. Em nome de Jesus, eu te agradeço entrego a ti nossas vidas e, Senhor, já desde agora, já te louvo por toda a obra maravilhosa operada em nossos corações. Amém. Que a paz de Deus fique com você e com a sua casa. Amém?